Chegou a hora de estudar no IEF Sul de Minas. O processo seletivo traz várias novidades para quem vai fazer o um ensino técnico ou superior. Para os cursos técnicos integrados, o ingresso será por análise de histórico escolar do 6º, 7 e 8 anos do ensino fundamental. No ato da inscrição, você deve informar as notas de língua portuguesa e de matemática dos três anos e fazer upload do documento comprobatório no sistema de inscrição. A nota final será o somatório das notas dos três anos. Para os cursos técnicos subsequentes, para quem já concluiu o ensino médio, o ingresso no IEF Sul de Minas será feito de três formas por sorteio, ordem de inscrição ou análise de histórico escolar. O candidato deve verificar o edital para se informar sobre qual modalidade de ingresso o curso escolhido adotou. Já para os cursos superiores, a seleção será com base na maior nota geral obtida pelo candidato no Enem, entre as edições de 2014 e 2020. 20% das vagas serão destinadas ao SISU. Há também previsão de vagas em alguns cursos para os estudantes premiados em Olimpíadas de Conhecimento. As inscrições para o IEF Sul de Minas são gratuitas. Para os cursos técnicos, elas vão até 18 de janeiro. Para os superiores, as inscrições vão até 15 de fevereiro. Todo o processo seletivo será online, da inscrição até as análises de ações afirmativas e matrícula. Informe-se em portal.ifsudminas.edu.br barra vestibular. Sul de Minas, transformando vidas pela educação.